cidade de São Paulo tem um orçamento de 52 milhões, são receitas que vêm dos impostos de PTU, de ICMS, e esse imposto tem que ser revertido em serviços para a população. Aí o dólar começou a se apreciar, tudo. está perdendo 1,17, olha, 54 mil. Okay, verse 54 mil. Futuro Junho é 54 mil, valendo Junho. Com Futura 54 mil. Compra mais Compra 75! 75! Vendo o eu Vendo Vendo Vendo 300 Vendo Vendo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 Olha, a gente tem que dar tranquilidade pro cara que tá na Alemanha negociando a porra do carro. Não, não tô falando isso, Saracura. Saracura, eu tô falando o seguinte, se a gente não resolver esse negócio do carro, hoje pode estar tá indo bem, daqui a pouco vai mal de novo, igual já tava aqui há começo do ano. Aí eu faço o que com os peão? Companheiros, retiro de votação. Um na mão, proposta 1. Um, não fazer a greve, abriu a campanha a guerra. Pela retribuição.